Ficar sozinho em casa pode facilmente deixar você enlouquecido, porque em meio a tantas questões que se passarão na sua cabeça, você não terá o discernimento para lidar com seus problemas. Você vai se sentir incomodado e até mesmo insuficiente para lidar com tudo isso. E mesmo que tenham pessoas ao seu lado que você confie em contar as suas aflições, ainda assim não saberá lidar com isso quando estiver só, mesmo depois de ter ouvido bons conselhos. Assim, por dizer os melhores que essa pessoa poderia ter te falado. E mesmo depois dessa pessoa ter te apoiado, ter ficado ao seu lado ainda terá um vazio dentro de você. E na verdade, você sabe muito bem do que isso se trata. Talvez você até possa ter se sentido um pouco melhor, depois de ter procurado ajuda em outras pessoas. Mas cedo ou tarde, esse incômodo sempre volta. Essa questão sempre cai à tona quando você está sozinho e com seus pensamentos nublados e confusos. E eu sei muito bem que em grande parte das vezes até prefere não contar a ninguém. Por isso, arquivo e guarde esses acontecimentos que te incomodam somente para você, só que ainda não sabe como lidar com isso. Não aprendeu como digerir o que aconteceu e da maneira que aconteceu. Por isso, péssimos pensamentos e sentimentos se apostam da sua mente. E estar em uma situação como esta é bem incômodo. Nessas horas, você até pode pensar que ninguém se importa contigo. Ninguém liga para o que está passando, tão pouco para o que está sentindo. Porque estará cercado de pensamentos embaraçosos. Não conseguindo desentrelaçar o cerco de pensamentos negativos que está à sua volta. Enfim, isso é algo comum para todas as pessoas. Afinal, a vida não é feita só de alegrias e coisas boas. Também existe o outro lado da moeda. Enxergue isso como um ponto de equilíbrio, e assim conseguirá, nos momentos bons, aproveitar da melhor forma cada segundo que estiver vivendo essas experiências. Do mesmo modo, em seus momentos ruins, saberá como lidar com isso da melhor forma. Saberá como refletir isso, com um pensamento capaz de julgar esses acontecimentos, de forma que não se prejudique com o que aconteceu. Enfim, quando sentir que está difícil de lidar com esses assuntos, que se fazem dolosos e como feridas que ainda não cicatrizaram na sua mente, exerça sua prudência, para que esses pensamentos ruins não se apoderem da sua mente, pensamentos esses que dizem o quanto você é uma pessoa ruim, que apontam as suas falhas e faz com que fique remoendo todos os momentos que errou, e que se prejudicou por conta disso, sempre na intenção de direcionar os seus pensamentos e as suas atitudes a caminhos que não valem a pena, Afinal, já parou para pensar o quão deplorável isso é, uma pessoa se emergir em problemas e se afogar neles, passando pensamentos pela sua cabeça, que dizem respeito sobre o seu fim? Pois é, isso não é algo que vale a pena. E são nessas horas, com você cometendo todos os tipos de equívocos possíveis sobre aquilo que se propõe a pensar, que julga que ninguém se importa contigo e que não tem nenhum sentido em continuar, o mesmo propósito que te faça permanecer aqui. Mas pense bem, existem pessoas que estão do seu lado, existem pessoas que se importarão contigo, ao ponto de que se elas pudessem viver a sua dor, passar pelo que está passando para que você não precisasse carregar esse fardo, elas fariam isso sem pensar duas vezes. Então seja forte, porque não é só você que precisa das pessoas, as pessoas também precisam de você. Encontre a solução para os seus problemas, e quando achar, se aproprie deles e nunca mais deixe com que eles fujam de você. E quando fizer isso, aí sim a sua vida começará. Você terá um recomeço. Portanto, quando vier essa sensação de que nada vai bem, de que tudo que faz dá errado e não se sente útil em nada, respire fundo, pense de maneira construtiva, dê uma leve risada e siga com o seu caminho, deixando isso para trás.